Sus coraçãoes, tua mensagem de amor revela o caminho a seguir e fecunda nossa fé.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 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido e preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, Estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não se perturbe o vosso coração. Sim, tendes fé em Deus tem de fé em mim também, é o que diz Jesus, nos comunicando a vida, a esperança, quem coloca confiança nele, é alguém que sabe que Deus age com a sua providência e o seu poder, Jesus vivo e presente, também é atuante, na vida de cada pessoa que faz uma experiência de fé. E a atitude de fé nos leva a tudo superar, porque Ele está conosco. Jesus passa por esta vida terrena fazendo o bem. Nos ensina a orar por meio do Pai Nosso, indicando que é preciso pedir, e partilhar o pão de cada dia. Jesus também transmite o mandamento do amor. De forma muito concreta. Ele lava os pés dos apóstolos. Mostrando que a missão de cada cristão e cristã é servir. E Jesus, o mesmo que multiplicou os pães saciando a fome material... É aquele que se dá como o pão da vida, vindo de encontro à nossa fome espiritual. A vida de Jesus em meio a nós se mostra com todo o seu esplendor. E as primeiras comunidades cristãs foram testemunhas dessa grande mensagem de Cristo, o Cristo Senhor numa época em que ainda não se falava a Santa Missa, lá nos primórdios. Esse momento em que a Assembleia se reúne com os primeiros cristãos era chamado fração do pão. E nós estamos ao longo deste tempo pascal ouvindo tudo aquilo que nos atos dos apóstolos os primeiros seguidores de Jesus vivenciaram. E nós vemos que essas comunidades repartiam pão com alegria e simplicidade de coração, como um reflexo daquilo que Jesus fez. E é na vida dos santos que nós vamos encontrar, de maneira muito luminosa, aquilo que Jesus fez e ensinou. É assim que nós olhamos para São Benedito. Hoje representado por essas duas imagens, esta mesma aqui entronizada na nossa igreja, diante da qual muitas pessoas rezam, pedindo intervenção divina pelas mãos de Benedito, o Santo. E esta outra imagem, que neste tríduo peregrinou também as comunidades que compõem esta nossa paróquia, a comunidade de Santa Cruz, e de São Joaquim e Santana São Benedito Um homem que foi espelho da doação do Senhor Não foi sacerdote Mas como religioso Como frei franciscano Teve uma espiritualidade eucarística Alguém que nasceu na Itália Na Sicília com os pais africanos vindos da Etiópia, alguém que mais tarde, depois da sua morte, vai conquistar o mundo com o seu testemunho, espalhando a mensagem de Jesus Cristo. São Benedito é aquele que viveu de fato a Eucaristia, se dobrando em adoração diante de tamanho mistério que é Jesus Eucarístico, mas também ecoando com a sua vida, este Jesus que ele recebia. E ao longo desses três dias que nos prepararam para este dia de comemoração, nós podemos meditar sobre episódios da vida de São Benedito. Queremos hoje ver São Benedito como aquele que sempre confiou e partilhou. Vamos para mais um trecho da história de vida que foi sempre muito alinhada com o Evangelho. Jesus é aquele que multiplica os pães. São Benedito é aquele que, seguindo a Jesus, certa vez, no convento, contando com o apoio de cerca de 30 operários que ajudavam aquele local onde os frades moravam, construindo um dormitório, São Benedito acolhia a estes sempre fazendo uma comida saborosa e com alegria. Acontece que os freis, os frades, melhor dizendo, não tinham condições de pagar aquela obra porque viviam uma vida muito modesta. Então, eles se reuniam depois do ar do trabalho daqueles homens, oferecendo uma refeição. No entanto, num certo dia, estes homens chegaram para completar a obra, porém, sem avisar. E nesse instante, os frades se veem constrangidos, e principalmente o superior da ordem, porque eles não podiam Agora, alimentar aqueles homens, não tinham nem dinheiro para buscar comida. São Benedito, na sua serenidade, confiante no Senhor, faz como sempre fez. Começa a preparar os alimentos com aquilo que a comunidade possui. E para grande surpresa, mais uma vez, daqueles que conviviam com o santo, um banquete foi servido a partir daquilo que eles tinham para oferecer e a comida era abundante que serviu os frades, os operários e ainda sobrou. Acaso isso não é como um desdobramento daquele evangelho da multiplicação dos pães, quando os apóstolos dizem, Senhor, nós não temos dinheiro para alimentar essa multidão. E Jesus serenamente pede que todos se sentem. E que aquilo que é trazido, depois de abençoado, seja distribuído. Os santos, eles refletem aquilo que Jesus sempre fez. E São Benedito, nós vemos que é esse homem da humildade. Humildade de quem coloca toda a sua confiança em Deus E não simplesmente nos seus talentos Coloca os seus talentos simplesmente a serviço Acreditando que Deus é aquele que age conosco Quando nós somos impulsionados pelo Espírito Santo E a humildade é uma das virtudes que acompanhou São Benedito Humildade de um rapaz negro que não sabia escrever nem ler e que ao assumir a vida religiosa é colocado primeiramente numa função tida como secundária na cozinha. Humildade de quem mostrou a sua sabedoria e o seu testemunho e que foi eleito num dado momento pela comunidade como o guardião superior do mosteiro. Aí está a verdadeira humildade de alguém que é capaz de fazer aquele serviço aparentemente mais insignificante, mais fundamental para a vida da comunidade ou aquele serviço que tem notoriedade, que tem uma importância na sua responsabilidade. A humildade acompanha quem está servindo e pouco importa como serve. São Paulo dizia assim que sabia viver na fartura e também na privação. E São Benedito é aquele que sabe ser humilde, seja num serviço onde ele aparece, seja num serviço onde ele ocultamente se coloca com amor. E nós vemos que a vida de São Benedito foi marcada por palavras e gestos, por orações e milagres. São muitos os prodígios que Deus fez através deste homem. Toda a trajetória de São Benedito foi virtuosa. E chega o momento em que ele adoece como também nós e a primeira vez que ele fica enfermo gravemente o médico até mesmo diante dos poucos recursos da época chega a pensar que ali está se findando uma vida e São Benedito diz eu ainda não morrerei mas a próxima vez que eu adoecer esse será o momento de eu voltar para o pai e assim se fez aos 65 anos de idade, quando Benedito faz a sua Páscoa voltando para as moradas eternas preparadas por Jesus, acreditando nessa promessa do Evangelho que Jesus hoje nos comunicou. Ele não teve medo da morte, assim como nós também não podemos. Temer a morte, nós devemos temer uma vida sem o estado de graça Temer uma vida, ou melhor, temer até mesmo morrer Sem estar na graça de Deus Jesus é aquele que promete a vida eterna Jesus é aquele que age nesta vida terrena E nós vemos que depois que São Benedito então volta para o Pai, o mosteiro se enche de pessoas cheias de gratidão, pobres e ricos, pessoas que viam nele esta fama de santidade. E São Benedito, antes de dar o último suspiro, profere também as suas últimas palavras. Normalmente, a gente valoriza muito nesse mundo quais são as primeiras palavras que alguém diz. Sobretudo quando é o seu filho, filha ou neto e neta. E se torna até uma competição, né? Para saber se é papai, mamãe e agora há aqueles que ficam até treinando o neto para falar vovó. É? As primeiras palavras. Mas e as últimas palavras que nós proferimos? São Benedito antes de entregar a sua alma. Antes de dar o último suspiro, como Jesus também crucificado, vai dizer assim, Jesus, Jesus, Virgem Santíssima, minha mãe, São Francisco, meu pai, e assim ele parte. Alguém que viveu uma vida repleta de Deus e agora se encaminha para ele. Um grande legado ele nos deixou, porque surgiram muitas irmandades por todo o mundo, inclusive muitas paróquias dedicadas a São Benedito, sobretudo no Brasil. Muitas pessoas que buscam a inspiração de uma vida humilde e de caridade naquele que confiou em Deus, naquele que soube partilhar. E sempre os santos nos indicam Jesus, seja na sua caminhada nesta terra, seja depois que chegam à honra dos altares, é a Jesus que eles comunicam, Jesus caminho, verdade e vida. Portanto meus irmãos, se tentarem nos convencer de outros caminhos mais fáceis, nos lembremos de que Jesus é o único caminho. Se tentarem nos apresentar outras verdades, como atalhos, nos lembremos de que Jesus é a verdade, a verdade, não uma verdade, a própria verdade. E se tentarem nos convencer de que a vida tem que ser vivida sem compromisso mesmo, porque afinal de contas é assim que muita gente está vivendo, lembremos que a nossa vida está naquele que é a própria vida. Assim, trilhamos Jesus que é caminho, professemos Jesus que é verdade e vivamos manifestando na nossa vida, na busca de santidade, Jesus que é a própria vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.